Oi pessoal, vocês sabiam que o anime mais longo já produzido é o Sasai-san? Ele estreou em 1969 e ainda está sendo exibido até hoje, com mais de 2500 episódios e é um anime sobre a vida cotidiana de uma família japonesa e é extremamente popular no Japão. Além disso, o anime One Piece é conhecido por seu sucesso mundial e é a série de manga mais vendida de todos os tempos. Desde a sua estreia em 1999, já foram vendidos mais de 480 milhões de cópias do mangá em todo o mundo. E se você é fã de anime clássico, você pode se surpreender ao saber que New Genesis Evangelion foi originalmente planejada para ser uma série de TV de 39 episódios mas foi encurtada para 26 devido a restrições orçamentárias. Apesar disso, a série é considerada uma das mais influentes e icônicas da história do, dos animes.